Os preços dos materiais subiram, isso é fato, a gente não tem o que negar, né? E eles subiram muito. Como é que era a divisão, né, dessa proporção? 50% ia é o material, 50% é mão de obra. Os empreiteiros fechavam, mil reais a é mão de obra e o material, eles falavam o cliente, ó, oh, você vai gastar mais uns mil. E aí ficava até, até aquele negócio empírico, né? Caralho, ah, vou gastar mil, mas no final, às vezes, o cara gastava mil e duzentos, né? A gente sabe que o material, quando a gente fala do tradicional, então, nossas perdas são altíssimas. A gente trabalha, às vezes, com 30% de perda, né? Vem cá, quantas vezes você escutou falar que uma obra parou porque faltou dinheiro para finalizar ela? O cliente estava achando que ia gastar X e gastou Y gastou muito mais do que esperava. E o que que acontece com esse aumento todo do material da construção civil? Aquela obra que antes custava R$ mil reais, né, o um metro quadrado, hoje ela passou para 3 mil. Por quê? Os mil reais de mão de obra se mantiveram, né? A mão de obra não teve um reajuste, né, gritante, igual os materiais tiveram. Mas o material teve um reajuste gritante, gente. Então, aqueles mil reais que eu gastava de material passou para dois mil. Então, não existe mais aquela proporção do meio a meio, em que, em que 50% é material e 50% é mão de obra. A gente tem uma proporção agora em que 67% é material e 33% é mão de obra. E o que, que quer dizer isso para a gente? Helena, por que, que isso faz diferença? O que, que muda? O que, que muda? Hoje, o seu cliente, ou então você, construtor, você consegue aumentar em 50% o seu preço? Os clientes hoje aceitam aumentar em 50% o preço? Muitas vezes não. A grande maioria não. Eles têm aquela verba, eles têm aquela previsão e eles têm aquele dinheiro. Mas e aí? Como é que a gente faz? Quando o cliente ele não está disposto a pagar mais pelo metro quadrado. Quando ele não tem verba para fazer mais. Você vai mandar o seu cliente diminuir a casa dele? Ao invés de ele fazer uma casa de 200 metros quadrados, ele vai fazer uma casa de 100? Não, ele não vai querer. E aí, nesse ponto que a gente já começa a ganhar, o que, que acontece? Os clientes entendem que os materiais subiram. Eles entendem que eles não podem gastar mais do que aquele dinheiro que eles têm. Aquele dinheiro que o banco já aprovou o pré-financiamento para ele. Né? E aí eles começam a buscar economia. Material não dá para economizar, subiu tudo E aí, onde é que eu economizo? Eu economizo na mão de obra e nos indiretos É isso que acaba, acaba acontecendo E aí, quando você busca a economia na mão de obra e nos indiretos Automaticamente você cai para um caminho que é o que? É o caminho da industrialização da construção Quando a gente fala de industrialização da construção Esse é um caminho que, que leva o quê? leva a gente a ter uma otimização nas pessoas, no volume de pessoas que trabalham comigo, uma otimização no meu tempo para eu ter obras mais rápidas e nos meus desperdícios. Lembra? Material está caro, material subiu. A gente não pode mais ter um desperdício, igual a da construção tradicional, que eu fiquei em torno entre 25% e 30% de perda. Eu estou jogando dinheiro no lixo. Então as pessoas, quando elas começam a estudar entender um pouco mais sobre industrialização, elas começam a entender esse processo. E aí elas vêm para uma terceira etapa. Como é que eu faço para ter menos pessoas trabalhando e ter uma boa produtividade? Como é que eu consigo fazer minha obra em menos tempo? Como é que eu consigo ter menos desperdício? Elas começam a buscar investimentos. Elas fazem investimentos mesmo. Elas fazem investimentos em processos, em planejamento em projetos. Então, essa parte do do processo do tipo, vamos organizar uma carga, uma descarga, uma logística, o processo de compras do material, a melhor negociação, o meu planejamento, né? Eu quero que vocês entendam, né, que um bom projeto ele te gera em média 20% de economia nos materiais da sua obra. Por quê? Você com um bom projeto, você acaba com as suas perdas, você acaba com aquela história de fazer e refazer, de montar e desmontar, de construir e destruir. E aí a gente vem por último. Qual que é a melhor forma hoje que no mercado a gente tem de alcançar esses resultados? É o Steel Frame. O Steel Frame hoje se tornou a melhor solução construtiva a ser adotada que te leva à economia, que traz a industrialização e que você investe né? e nesse, no processo, no planejamento e nos projetos, que te dá um aumento do controle e possibilita que você ou aumente a sua lucratividade ou baixe o seu preço de venda. E aí é muito engraçado que todo mundo pega e fala assim, ele não é possível, o Steel Frame ele se tornou inviável. Né? As pessoas só falam do, pre... do aumento do preço do aço. Que o aço aumentou, que o aço aquilo, que o aço aquilo. Só que tem um fator, e é muito engraçado. Não foi só o aço que subiu. Todos os outros materiais subiram junto. E o que, que acontece? A gente vê claramente, o aço subiu. Agora, sabe qual que é o aço que subiu? O dos vergalhões, o aço carbono. Aquele que a gente usa dentro da estruturação do concreto. No steel frame a gente usa vergalhão? A gente usa aço concreto? Não. Depois disso, o que, que subiu e que influencia bem pra gente, né? Na construção civil? As telhas e os tijolos cerâmicos, os materiais feitos, né? De cerâmicos não refratários. A gente usa esses materiais? Não. E agora o aço estrutural que é o que a gente usa? É o que menos subiu. Olha que interessante. Olha que interessante. E te digo mais, o gesso, gesso nem aparece na lista. O gesso nem aparece na lista. Então todos os materiais subiram, mas os que menos subiram foram os nossos. Olha só que interessante. Então aquela história de que o material do Steel Frame era muito caro e viabiliza toda a obra, isso hoje não é mais realidade.